Com base na minha vivência, eu escrevi o seguinte, eu disse As conquistas dessa vida se dividem em um pouco de sorte e competência Pois 80% é convivência e a sorte atrelada, é o que eu O restante é um fato que coincide com o tanto de esforço empregado sem isso, a sorte é só enfado, e o seu resultado é quase zero. E se querer poder, então eu quero, pois querer já é meio caminho andado. Bom dia, para a poesia, do poeta Oliver Brasil. Amanhã tem mais.